E aí, gente, sejam todos muito bem-vindos Obrigado ah, na área E, cara, hoje eu tô aqui pra apresentar um deck pra vocês, mano Esse deck... Tá muito top Desde que eu comecei a usar esse deck Eu não perdi nenhuma batalha Não joguei tantas batalhas assim Mas desde que eu comecei a usar esse deck Eu não perdi nenhuma batalha E eu tava lá de boa, numa brincadeira né, Num vídeo passado aí E fui escolher um deck aleatório de um top global Cara, eu peguei esse deck Na zoeira Mas depois que eu terminei de gravar o vídeo Eu comecei a jogar as partidas normal aqui né, Jogando aqui em casa mesmo De boa, só pra se divertir e mano, eu vi que o deck é sensacional O deck é sensacional, cara É difícil você perder com esse deck Não é difícil você ganhar com esse deck É muito, muito bom, realmente, cara E eu vim apresentar ele pra vocês, já tinha mostrado Mas enfim, agora eu estou um pouquinho melhor Com o deck, né? Que eu usei direitinho ele E eu vim passar algumas... Dicas pra vocês também, pra vocês usarem esse deck, porque realmente é muito bom, muito bom Mas antes de começar esse vídeo, eu queria convidar você que não assistiu meu vídeo passado, cara Depois que finalizar esse vídeo, depois que terminar esse vídeo aqui Vai lá no meu vídeo passado que foi uma trollagem Meu primo me trollou, mano, e foi uma ideia bem diferente de trollagem Pelo menos eu não vi nada parecido na internet, ficou bem doido, ficou bem legal, né? É... Bom pra vocês que estão assistindo, não tão legal pra mim Mas tamo aí, passa lá, assiste depois, de é meu último vídeo E também queria pedir pra você já descer aqui embaixo também Deixar o seu like e se inscrever no canal se você aí não é inscrito ainda, beleza? Vou mostrar o deck aqui pra vocês agora, nesse exato momento Souzeira, barulheira, normal, Clash Royale Isso é Clash Royale, sozinho do sucesso e internet, maravilha. Então, pessoal, esse é o deck, um deck de peca com ariete de batalha mais mago elétrico. E mano, esse deck tá muito forte. A gente vai testar ele aqui agora com vocês ao vivo no multiplayer. Não vai testar, não, que eu já testei ele, realmente tá muito bom. E cara, eu já tava jogando com ele aqui, mas desci alguns troféus. Porque minha internet tá um lixo. Tomara que não me atrapalhe muito agora na minha jogada. Porque eu estou gravando. Quando eu tô gravando, o negócio funciona diferente. Parece que muita coisa. Pra dar errado, mano, é muito fácil. O cara deixou minha bandidinha bater. Você tá aí, querido? General, você tá por aí, bicho? ou você tá me deixando aqui sozinho? Acho que o cara me deixou aqui sozinho, não é mesmo? Ou a internet dele já caiu na primeira, já de laço? Vou tacar minha pecona avançada aqui porque eu não sei qual é desse cara, mano. Mas eu não gosto de, de jogo assim, quando o cara não quando o cara não joga nada, enfim, eu não gosto. Vou trazer o meu ariete também aqui pra cá. O cara não está jogando nada, essa aqui vai ser uma vitória... Ai, tristeza, eu quero jogar, eu quero jogar, bicho, não tá entendendo ainda, vai lá, Ariete, bate, bateu o Ariete, e é isso aí, cara, essa foi três coroas, três coroas mais fácil da história, <risos> ai, ai, ai, mano, chamei então mais uma batalha aqui, tamo jogando contra o Luiz Angel, Ed. uau, uau, uau, daí, mano, beleza, tudo bem com você? Oh, o cara que tá começando atacando o espírito de gelo lá, vou começar atacando a minha ganguezinha aqui desse lado. Ó, oh, Beleza, tranquilo. Eu vou tacar o um mago elétrico. Aqui, se ele veio de mago elétrico, eu também irei de mago elétrico. O problema é que o mago elétrico dele é nível 2. O meu é nível 1. Um. O mago elétrico é humildezinho. É humildezinho, mas jogando bem, faz um bom trabalho. Vai bandido, faz alguma coisa, bandido. Ô oh, bicho! Tá louco, né? Se tá difícil fazer uma boa tá, ou se tá difícil brincar, né? É, tá aqui a pecona, assim, solta. Não sei porquê, não era para mim ter feito isso. Não façam isso em casa, crianças. Não façam isso em casa, porque isso não é bom. Beleza? Já vai ter gente também nos comentários falando. Ah, já João chamou a gente de criança. <risos> é brincadeira, galera. Não leva não leva isso na... Na... Na vericidade... Deve isso na brincadeira que tá tudo certo. Beleza? Beleza. Vou tacar minha gank aqui pra consumir. Pra consumir não, pra acabar com esse, com esse morteiro dele. Porque morteiro é uma carta muito chata. Deck de morteiro, ó, já começa dando dano na gente. E a gente fica como? Fica mal E o cara tá ali bem simpático mandando tchauzinho pra mim, cara. Olha, bicho. Começar atacando meus servinhos aqui atrás. Vamos ver... Vamos ver se a gente consegue ir bem nessa partida. Vamos ver o que acontece. Vou tacar minha bandidinha aqui. Hoje parece que eu tô meio lesado. Torma. Parece que eu tô meio lesado, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Taquei tá minha pecona aqui. Podia ter tacado minha pecona um pouquinho mais avançada ali para ter pego já o mago elétrico de primeira. Beleza. Mas tranquilo. Vou diaria te. De... Vou de veneninho nessa galera, nessa turma. Vai lá, veneninho. vai lá, veneninho. faz alguma coisa. Oh, o não todo torto, tá todo de lado. Ele vai conterar isso aqui numa boa, na paz, na tranquilidade. Tranquilo. Vou atacar aqui o um Mago Elétricozinho. <risos> Vou atacar aqui a Gangue de Goblins. Beleza, Gangue de Goblins, se foi. Tudo bem, esse morteiro, coisa chata, sai para lá, morteiro. Ô oh, bicho, ô oh, bicho. Beleza, agora eu acho que talvez vai bem, hein, talvez vai... A bandidinha bateu, a bandidinha bateu, ixi, sucesso, hein, sucesso, hein, continua batendo, bandida, continua batendo Faz, faz mais, tá, ui, Ai, mais dano, mais dano, tá, mais dano, dá tá mais dano, tá, mais dano Vamos, galera, vamos, galera, vamos, turma, colabora aí Beleza, eu acho que vai dar bom, eu acho que a gente consegue ganhar essa aqui ainda Vou tacar um veneninho que pegue o um morteiro aqui Isso aqui ao mesmo tempo, beleza o veneninho acho que não leva lá, né? Mas, enfim, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Beleza, vou tacar minha gangue aqui. Vou tacar um zapzinho nessa turma toda aqui. Beleza, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Mais um veneninho leva, mais um veneninho leva, que eu sei... Se o cara agora me levar antes levar de mim, né? Eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar! Levei, mano. Que partida mais suei aqui. Valeu, Luiz. Abraço, meu irmão. Tamo junto. Mandou uma carinha de raiva ali, mas tá tudo certo. Já vamos puxar, então, aqui outra batalha sem respirar, sem nada. Vamos, que o negócio hoje tá doido. Esse é deck aqui tá incrível, meu irmão. Tamo jogando contra o Erta, ou Erta, sei lá se é homem, se é mulher. Mas é Erta veneno. Ou Erta veneno. Sei lá, sei lá. Desisto. Beleza, ele começou atacando o gigantão dele lá atrás. Vou começar atacando o meu Mago Elétrico. Agora que eu ganhei esse Mago Elétrico aqui, mano. Agora que eu comprei esse Mago Elétrico aqui, eu tô. Eu tô virado só em dente. Eu tô querendo jogar só com ele agora. Realmente. Tá com a pecona aqui, mano. Vou tacar pecona aqui. Já vou ser um pouquinho mais ousado, porque já vai levar isso aqui. E a gente pode aproveitar e fazer o combinho, não é mesmo? Vou tacar a bandida aqui desse lado, porque você. O cara vai ser obrigatoriamente atacar alguma coisa dos dois lados. Só se ele já desistiu. Mano, tá com o cara de que desistiu. Tá aqui o Ariete aqui no meio. Não sei, não sei. Tá aqui o Salsichão, como diz meu querido Mbiel, né? Vou tacar. Aqui. Ah, agora o cara voltou a jogar. Agora o cara voltou a jogar. Não sei se a internet dele tinha caído ou não. O que que tá acontecendo, Clash Royale? Segunda partida aqui. Mano, o que que é isso? Beleza. Será que a gente tenta... Ixi, mano. <risos> Mais uma aqui, galera <risos> Mais uma vitória aqui Contra a Erta ou Erta, sei lá e, ó, Esse é o nome da pessoa Herta, Herta sei lá, já vamos puxar outra aqui Direto, mano, hoje nós tá aqui, tá, estamos jogando contra o Rios 10 agora, vamos ver O que esse cara vai fazer Vamos ver o que tu vai fazer, Rios Vou mandar aqui um yes pra ele O cara começou com um bombardeiro, beleza Começou com bombardeiro, vou começar aqui com o mago elétrico Aqui atrás né? O mago elétrico vai dar conta daquele bombardeirozinho dele Que eu não gosto dessa carta Essa carta aí me deixa bravo Essa, essa explosãozinha ui, Eu não gosto Tudo bem, vou tacar aqui a minha bandidinha Minha bandidinha vai bater ali. E talvez ah, ah, ah, Podia ter sido melhor Podia, podia Ah mano, pensei que o mago elétrico dele tinha morrido O mago elétrico dele ainda estava vivo Mas beleza, vamos conseguir alterar tudo aqui com muito sucesso Com muita facilidade Meu irmão Muita facilidade, vamos ver o que o Rios 10 vai fazer com a gente, vai fazer pra gente agora Eu tô aqui com o Ariete na mão, beleza, vou tacar o Pecão aqui, já meio avançadinho mesmo Pra nós dar jeito de matar esse corredor dele o quanto antes Vou tacar o Margo Elétrico aqui também atrás pra nós combar, fazer um combo do sucesso agora Vai ser agora, vai ser agora, vai ser agora Vou tacar a Bandidinha aqui também Ah, essa carta, mas eu não gosto dessa carta, mas eu não gosto dessa carta que me atrapalha a vida, bicho mas eu não gosto, mas agora vai dar certo. Agora vai dar bom. E ele tá com o zapzinho, quer dizer que vai dar bom. Quando o cara tá taca zapzinho na peca, mano, quer dizer que, olha, ele tá assim, ó. Cu. <risos> Opa, com o negocinho que não passa bagulho. <risos> mano, Pequinha, vai lá dar um, dar, um, dar um daninho. Não deu. Beleza. Tranquilo, Peca. Tranquilo. Tá tudo certo, beleza? Vou tacar os meus servinhos aqui. Vou tacar aqui também a minha gangue. Ele vai tacar o zap? Eu acho que vai. Não foi. Não tá com o zap. Tudo bem. O que, que a gente vai fazer? O cara tá com o bombardeiro novamente. Tranquilo, ele tá com o bombardeiro ali. Eu acho que eu vou começar com o Ariete aqui desse lado. Vamos ver o que, que ele vai atacar aqui desse lado, mano. Só se ele for. É, ele tá com mini P.K.K. Opa! Muito bom! Muito bom, bicho! Muito bom! Vou atacar aqui, isso aqui, aqui, opa! O bombardeiro dele vai morrer lá, então tá tranquilo. Beleza, beleza, beleza, belezura, eu acho que talvez possa dar bom de novo se a gente montar um deck, um deck não, um combo bem bolado, tá bom? Eu vou tacar o Veneno aqui, que eu acho que o Veneno, acho que mata, não sei se mata ou não mata, mas enfim, vai matar sim, vai ser bom, vai ser bom sim, podia ter tacado o Ariete lá... Vou tacar o arete de batalha aqui também, meu amigo. Vamos ver o que esse cara vai fazer. Vou tacar a bandidinha aqui também. Vou tacar até um zapzinho aqui. Vamos levar mais uma coroa dele. Será? Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, levar mais uma coroazinha. Uou, mais uma coroazinha. O negócio tá bom hoje aqui. O negócio tá sucesso, tá sucesso. Galera, minha facecam parou de gravar. O um inteligente aqui esqueceu de verificar o cartão de memória. E acabou enchendo durante a gravação. Mas eu vou deixar rodando aqui o finalzinho da partida, mano. Porque foram quatro vitórias. Uma atrás da outra, é sério, eu mereço muito like de vocês Porque eu acho que eu nunca fiz um vídeo aqui jogando quatro batalhas Eu acho que é no máximo duas Uma geralmente que eu trago, até porque eu não sou lá aqueles grande Aquela grande coisa, né? <risos> Hashtag João Pro vamos Tamo tentando, tamo tentando aí ficar bonzão no de Brincadeira Não é a minha intenção ficar... Oh! Cara do Clash Royale, o melhor Jogador de Clash Royale, mas sim Jogar, se divertir, rir e trazer Conteúdo pra vocês, então acho que tá rolando aqui Não sei se acabou, não sei se não acabou Mas assim já vai deixando aqui o seu like aqui embaixo Se inscrevendo no canal se você não é inscrito E da próxima vez eu prometo pra vocês Que eu vou verificar tudo, se tá tudo 100% pra não acontecer uma cagada Como aconteceu agora, não é mesmo, Victor? É. Então pra finalizar esse vídeo aqui, eu queria pedir pra vocês Fazer uma maratona do Abigodão e dos últimos vídeos Cara, porque tem muito vídeo da hora Faz uma maratona aí, não esquece de deixar o like Se inscrever no canal, um beijo no coração de cada um E valeu!